E chegou a hora de você conhecer a terceira peça do Quarteto Fantástico, a minha curadoria de modelos estratégicos de roupas para que você aprenda as técnicas da costura bem feita e crie um guarda-roupa super estiloso para você. Um vestido feminino com modelagem estratégica e que eu escolhi para o curso porque eu sei que ele veste bem todos os tipos de corpos. Seja magra ou gorda, alta ou baixa, independente do formato de corpo, o vestido é lindo e ele é para todas. Versátil e a depender da cor do tecido, esse mesmo modelo se transforma transitando entre diversos estilos. Atemporal para que você se veja bonita na foto, independente do tempo. O decote, ele é reto e traz modernidade quebra o pretenso romantismo tão tradicional em um vestido. Eu escolhi alças levemente largas para esse vestido, porque elas são confortáveis e nos deixam seguras durante os movimentos. O corpinho é bem encaixado, ajustado no corpo da gente. O decote das costas, ele tem a altura certa para que ele seja feminino e ao mesmo tempo nos dê firmeza ao vestir. Ele é um modelo mais sensual, mas que traz essa segurança, nada fica saindo do lugar enquanto a gente se mexe a mulher sabe do que eu tô falando vestido desengonçado com alça caindo é terrível de alto a baixo ele tem recortes laterais que descem pelos quadrinhos fazendo o desenho discreto das nossas curvas. No recorte da coxa, tem uma fenda na medida certa. A abertura só fica mais evidente quando a gente anda. No mais, a fenda se mantém elegante. É o tal do sexo sem ser vulgar, né, minha filha? E agora, olhando pelo avesso, nós temos uma surpresa. O forro do vestido é estampado, o que ao mesmo tempo é inusitado e sofisticado, além, claro, das técnicas de acabamentos que você consegue aprender com esse vestido. Zíper comum aplicado no forro solto, acabamento perfeito no avesso e no direito do zíper, revel e forro costurados em curva perfeitamente encaixados, recorte central com aplicação de renda, um detalhe tão delicado, mas que faz a diferença, gorgurão largo para marcar a cintura e dar firmeza com aplicação de renda na borda também. Um espaço perfeito para você colocar as etiquetas da sua marca, para você colocar o seu nome nas costuras que você faz. O avesso da fenda tem a costura de segurança e entretelamento para dar estrutura na fenda. A fenda tem acabamento perfeito. E se liga no lacinho de gorgurão que dá acabamento ao retrocesso das costuras de segurança. Um toque de beleza nos mínimos detalhes. Sim, a gente sente orgulho de ter feito esse vestido. Você ainda pode colocar a sua logomarca bordada no forro do vestido e ainda tem essa bainha dobrada com renda na borda e você não faz ideia do pulo do gato. Tá vendo essa rendinha aí na borda? É um truque infalível para quem trabalha com aluguel de vestidos e precisa adaptar a barra, sabe? Na altura do cliente. Um trucão profissional que eu ensino lá no Costura Bem Feita. Comente aqui se você sabe que truque é esse. E com isso, o quarteto fantástico do Costura Bem Feita está inteiramente revelado. Acabou o suspense. São quatro modelos versáteis que, inclusive, combinam entre si e que, a depender das suas variações aí de cores e tecidos, você consegue multiplicar o quarteto entre todos os estilos, seja o romântico, o criativo, o sensual, o casual, o dramático, o clássico e também o moderno. Dentro do Costura Bem Feita, eu ensino a costura de cada uma dessas roupas com todo o repertório de técnicas para você aprender. Além dos moldes prontos para baixar e imprimir disponíveis nos manequins do 34 ao 64. Então é o seguinte, o próximo vídeo que eu vou postar aqui já vai ser o vídeo de abertura das matrículas do Costura Bem Feita, com a liberação do link de acesso e tudo. Se você então já vem namorando esse curso tem um tempo, preste atenção nas informações que eu vou falar nesse vídeo. Haverá também um bônus extra, tá? Para quem participar da abertura de turma agora e também o envio de um kit de costura exclusivo que vai chegar na casa das 10 primeiras alunas matriculadas. Qualquer pergunta que surgir, deixa aqui nos comentários e eu te espero lá no próximo vídeo.